Olá, eu sou o Thiago Costa e nesta aula você verá. Como utilizar o RStudio Cloud, a leitura e manipulação dos microdados SAEB 2019, relacionamento, proficiência e questionários. Antes de a gente começar a utilizar o RStudio Cloud, nós precisamos baixar os microdados do SAEB 2019. Para tanto, Devemos acessar novamente o site do INEP, clicarmos aqui nessas três barrinhas no canto esquerdo, Temos até Acesso à Informação, e no Acesso à Informação nós vamos buscar Dados abertos, e depois Microdados. Vai carregar a página, depois a gente arrasta essa página para baixo até aparecer Saeb. Clicamos sobre o Saeb e vão aparecer todos os microdados disponíveis. Nós vamos clicar aqui em microdados do SAEB 2019. Depois que você baixou, então fez, baixou os dados do, do site do INEP, os microdados, você vai extrair então esses dados. E aí, após isso, nós, nós teremos uma pasta aqui, microdados SAEB 2019. E dentro dessa pasta, nós teremos vários dados, várias informações que o INEP disponibiliza. Para nós, nós vamos utilizar underline, underline 9 ef que é relacionado ao nono ano que são os dados do nono ano na aplicação do Saeb 2019 que está dentro da pasta dados e também como forma de exploração do que nós queremos fazer nós vamos ter que ler o, o, o dicionário é, relacionado aos dados. Então a gente entra aqui na pasta dicionário e aí a gente pode abrir esse arquivo dicionário e verificar quais são as informações que nós temos. Então nós temos várias planilhas, depois que esse arquivo abriu, nós temos várias planilhas. O que nos importa agora é a que nós vamos utilizar, Então que é o TS-Aluno 9EF. E o que nós temos nesse TS-Aluno 9EF? Várias informações relacionadas à prova, que dão características ao dado em si, que né? então, vão relacionar a região, ao estado, ao município, se ele fez a prova ou não, qual que era a prova, o tipo de prova que era, também relacionado aos vetores de resposta dele, a participação dele no extrato, como já foi explicado lá, quando, quando você vai fazer a expansão, se ele fez a prova censitária, ou se ele fez a prova amostral, então, o quanto que, que isso traz informação, e também nós temos as proficiências, tanto na escala 01, né, uma escala inicial, antes da, da última transformação, para a escala 250-50, como já explicado, é, que é o divulgado na escala Saeb. E também nós temos informações do questionário. Aqui faz importante é, se faz importante esclarecer o quanto que, que os questionários eles são importantes para o um entendimento da própria proficiência, das médias que são calculadas. E por quê? Porque ele traz, ou ele tenta, pelo menos, trazer a realidade, é, é, dar um, indícios da realidade em que essas, esses instrumentos foram aplicados. Então, no caso, a ideia é de dar um contexto a essa medida. Então, nós temos questionários que são aplicados aos estudantes e que vão variar desde informações... Ao que ele, o que ele entende por, por algumas coisas, né, desde que ele entende a realidade da escola, da realidade da casa dele, informações sobre nível socioeconômico, então, algumas é, é, aparelhos ou outras informações que dão, vão, vão dar em, em, é, condições de nós entendermos tanto o nível socioeconômico dele, né, as pessoas que moram com ele, alguns aparelhos que eles têm, para consumo. É, salários, é, a escolaridade da mãe, do pai. Então, todas essas informações, elas vão contribuir para que a gente possa entender tudo que está relacionado à proficiência. É, são diversos estudos, e normalmente classificados como fatores associados. Então, são estudos de fatores associados à proficiência. Então, o que, que poderia explicar... Aquele tipo de rendimento dos estudantes. Além de termos informações também das escolas, informações do diretor, do professor. Todas essas informações, elas podem é, dar um contexto em que essa medida foi obtida. Então isso é muito importante para que a gente possa entender como que ela foi obtida. Então nós temos aqui, aqui como é um exemplo rápido, mas vocês podem explorar mais, por isso que eu estou falando do... do do dicionário, a ideia é que vocês explorem mais utilizando o RStudio Cloud. Então, aqui eu vou utilizar a questão 2, questão 2 aqui, essa Tx underline, underline Q002, que vai falar sobre qual é a sua cor ou a raça, né? A pergunta, a pergunta foi essa. Nós também vamos utilizar a Tx underline RESP underline Q004, questão 4, que é sobre a escolaridade da mãe, né? Ou o responsável por ele. E, até, e também a gente pode utilizar a questão 5, que é sobre o pai ou o homem responsável por ele. Nós vamos utilizar então essas três variáveis, mas vocês podem, e devem, na realidade a ideia é essa, é que vocês peguem esse ferramental todo, que eu vou explicar nessa aula, e possam ir mudando a partir da, da vocês julgarem ser interessante, e ver as relações que existem, ou estabelecendo alguns filtros. Então, você vai acessar o rstudio.cloud, precisa fazer uma conta, né, para que você possa ter acesso. Depois, feito isso, você pode criar um projeto, todas as informações, mas eu vou explicar mais ou menos aqui na tela, o que nós vamos encontrar de informações. Então, isso aqui é uma linguagem, a linguagem R, nós estamos utilizando o RStudio cloud, que está na nuvem, para que a gente possa fazer algumas manipulações sem ter que instalar nada no computador. Importante salientar que, como a linguagem R, ela utiliza, né? A gente acaba utilizando a memória RAM do computador. Aqui nós temos uma, uma limitação de memória RAM no Studio Cloud. Nós temos 1 um GB. Então, nós vamos fazer todo um movimento para conseguir trabalhar com os dados do microdados, mas sem extrapolar essa, um, esse 1 um GB de RAM. Então, quando vocês abrirem o Studio Cloud nós temos uma visão parecida com essa. É, são praticamente três telas, porém, quando a gente trabalhar com o script, vão virar quatro telas. Então, nós temos uma tela que é o um console, uma parte como se fosse tudo que for executado vai aparecer, que é essa esquerdo aqui, a é maior, o né, console, como se fosse uma grande calculadora, por exemplo, né, se eu digitasse aqui 2 mais 2 e apertasse um Enter, ele daria a resposta, então é como se fosse uma grande calculadora, e tudo que foi executado aqui vai aparecer. Do lado direito, em superior, nós teremos onde, uma tela onde vai aparecer todos os dados que a gente carregar, e inferior, são várias informações, mas a mais importante aqui, essa primeira do Files, porque nós precisamos subir alguns dados aqui. Então, o primeiro dado, a gente vai subir, esse upload aqui, fazer um upload, Será, nós temos que escolher aqui, onde está aquela pasta dados que eu citei anteriormente. Então você escolhe, vai até a pasta dados e pega o 9 ef e faz o upload desse dado no próprio RStudio Cloud. Também é importante, a gente vai disponibilizar o script análise saeb, underline saeb que onde já está toda a organização e que você vai poder é, utilizar aqui conosco. Então, aqui, depois que você fez o um upload de todos eles, a gente pode vir aqui, ó, embaixo do Edit, clicar nessa pastinha, e ele vai abrir onde estão os arquivos aqui que nós fizemos o um upload. No caso aqui, nós temos o análise Saeb, que é o script que nós queremos utilizar. Vamos colocar para abrir ele vai abrir. E o que nós queremos aqui, só para entender, né? Então, nós temos aqui um script, né? Vou tirar essa informação daqui. Nós temos aqui um script que nós vamos utilizar, certo? Nós temos um script que nós vamos utilizar e, para tanto, nós vamos precisar de dois pacotes. pacotes são códigos já pré-estabelecidos por uma comunidade que, vem sendo, que eles vão sendo desenvolvidos por várias comunidades, por várias pessoas que fazem parte da comunidade e que facilitam ou executam algumas tarefas. Então, no caso aqui, nós vamos utilizar o, o, o Data Table, vai facilitar para que a gente possa consultar os microdados, porém, sem carregá-los totalmente na memória. E também vamos usar aqui o Deply, que vai nos auxiliar na manipulação desses dados. Então, nós primeiro precisamos rodar. E aí, para rodar aqui, é só você selecionar e apertar ou Run, né? ou Ctrl, segurar o Ctrl e apertar Enter. Esses dois movimentos aqui, não haveria necessidade de selecionar, só colocando o cursor na linha, ele já, colocando o cursor na linha, ele já entenderia que você quer né, rodar aquela linha. Mas se você selecionar, não tem problema também. Então nós temos que instalar o pacote. Ele vai instalar todo o pacote. Depois que você instalar o pacote, você vai selecionar Library para carregar então esse, esse pacote na biblioteca. Importante então, aí a gente roda ele. Também vamos instalar o pacote de Ply e também, depois que instalou, carregar esse pacote na memória. É importante observar aqui embaixo Lembra que agora ficou quatro janelinhas, né? A janela aqui no canto esquerdo, embaixo, inferior, onde está o console, sempre que aparecer novamente essa, esse sinal de, de maior que, significa que você já rodou e agora o cursor está para que você possa executar novamente algum comando. Então, depois que você instalar ele, você toda a instalação, você fica observando se já aparece esse cursor. Feito isso, o que nós queremos agora é o seguinte. Nós queremos, então, carregar algumas informações que vamos julgar ser importante para, para essa aula. Mas o, importante aqui, o mais importante aqui é tentar compreender o script para que você possa fazer modificações. Então, o que eu, que eu estou fazendo aqui é salvando em data frame, aqui, dados underline 1, o que? Uma consulta nos dados ts-aluno 9-f. Lembra que a gente só subiu ele para files. A gente não carregou ele na memória. Nós vamos fazer então uma consulta, nesse dados, né, lá onde o 9F, o, T, o TS é aluno 9F. A primeira linha é uma linha de cabeçalho e também nós, nós vamos selecionar quem? Nós vamos selecionar ID região, ID UF, proficiência em LP, proficiência em MT e nós como eu disse, a questão 2 que era relacionada com raça, a questão 4, que era relacionada à escolaridade da mãe, ou mulher que cuida dele, de responsável, e a questão 5, o pai, escolaridade do pai ou do homem responsável. O então, é importante aqui é que depois que a gente então carregou esse pacote na, na, na biblioteca, a gente pode selecionar então tudo, toda essa parte do código e rodar. O que vai acontecer então é, ele vai até os dados, Percebe aqui embaixo no console que ele está carregando, né? Então ele vai, ele vai até os dados, até essas, essas variáveis, e ele vai carregar essas variáveis agora na memória. Se você olhar no canto superior direito, está é escrito RAM, agora, RAM, né? RAM, a memória RAM, ele está dizendo para você, olha, estou carregando, né? já com toda a memória, porém aqui, já fiz um teste, com essas variáveis aqui, se a gente mantiver essa quantidade de variável não aumentar muito, a gente vai conseguir carregar sem ter nenhum problema. Já carregou, percebe que como aqui no console, já voltou lá aquilo que eu tinha dito para gente observar, né? indicando que o console está ok. Nós não vamos carregar, mostrar, nada disso. O que a gente vai fazer agora, então, é retirar algumas variáveis, né? tudo que for variáveis em excesso, é só a gente observar aqui no... no, no no lado direito, aqui nessa primeira janelinha, dados underline 1, a quantidade de linhas que tem. Nós temos 2.388.931 linhas. Então, é, é bastante linha e muito pesado para que a gente possa simplesmente carregar. Então, nós vamos aqui agora rodar esse, essa outra parte do script, onde nós vamos tirar algumas... É, tudo que for relacionado a NA, é, que está ligado a, a falta de dados. Nós já diminuímos, então, agora uma quantidade já. E aqui o, o outro é para que a gente possa fazer o seguinte: essa outra parte do script aqui, eu vou explicar. Nós vamos pegar então o dado zoom e vamos fazer o seguinte: nós vamos. É, eu vou rodar primeiro só a variável cor raça. Então, nós vamos agrupar as respostas. Os respondentes, tá? nós vamos agrupar os respondentes em cada uma das respostas que eles deram. Então, quem respondeu A, vamos, nós vamos agrupar quem respondeu A, quem respondeu B. Ah, isso é importante, porque lá no, no dicionário, se a gente observar o dicionário, vai dizer quem que respondeu A, quem respondeu B. Então, no, no dicionário, se a gente olhar aqui rapidamente no dicionário, o que, que está dizendo lá nessa questão? Então, quem responde A, responde por branca. Eu respondi B, preta, C, parda, D, amarela, E, indígena. E F, não quero chamar, não, não quero declarar. Então nós vamos fazer o um agrupamento nisso. É importante aqui dizer que vai aparecer no primeiro momento: ponto e asteriscos. Tá? Ponto e asterisco relacionado a deixar em branco ou marcar mais de uma vez. Que também a gente pode retirar. No caso aqui, depois que a gente fez esse agrupamento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer algumas operações de fato com esses dados. Então nós estamos agrupando e queremos fazer alguma operação. Então no caso aqui, nós queremos contar a quantidade que tem em cada um desses grupos, fazer a média de proficiência em língua portuguesa, o desvio padrão em língua portuguesa, em proficiência em língua portuguesa a média de matemática e o desvio padrão de matemática. Então vamos rodar. Perceba aqui que a gente vai... Ao invés de eu salvar aqui como core geral, eu vou salvar como dados zoom. E por quê? Por conta da, da memória. Então eu vou salvar em cima, depois se eu quiser rodar novamente, eu volto e rodo tudo novamente. Ah, tem uma coisa importante aqui. Antes de fazer rodar, é importante a gente vir aqui em session, clicar aqui em sessão e fazer o que? O restart do R. E por que é importante fazer o um restart do R? Porque isso vai nos ajudar a liberar um pouco de, de RAM. Perceba que estava cheio né, a memória e liberou um pouco mais. Mas para continuar a gente tem que voltar aqui né, e selecionar novamente aqui e rodar o carregar novamente o pacote do Ply na, na nossa biblioteca. Então carregamos novamente e vamos voltar aqui. E agora a gente pode, ao invés de... Vamos fazer em cima para não ter nenhum problema. Nós vamos rodar então aqui e ver o que acontece. Então, Agora vamos rodar, ele vai fazer o agrupamento, ele fez todo o agrupamento. E vamos verificar o que, que, o que aconteceu agora. Nós temos aqui dados 1. E vamos verificar. Então, perceba, o que nós temos aqui? Como eu disse, o ponto e o asterisco nós, nós podemos ignorar, não faz parte da nossa análise, ele está relacionado a deixar em branco e a, a fazer, a marcar mais de um, não tem relação nenhuma. Os demais nos importam. Então, o A é quem marcou a cor branca, né? se declarou branco. E, a cor, e o B é quem se declarou com a cor preta. É importante aqui, então, a gente observar o quê? As médias, é o que nós temos. Então, nós temos aqui, desse grupo como um todo, nós não relacionamos, nós não fizemos nenhum tipo de filtro, é um total, tanto aqui está entrando os estudantes das escolas públicas como privadas. Mas no geral, então, do Brasil, nós temos essas médias. É importante aqui também desconsiderar o F, que é aqueles que não quiseram declarar, mas olha, olha só como é, como é interessante, né? A gente pode observar aqui, por exemplo, que existe uma diferença muito parecida né, em relação à média de proficiência no nono ano em língua portuguesa, em relação ao, à média de nono ano de língua portuguesa daqueles que declaram a cor preta, né, é por volta de mais de 20 pontos, e a mesma coisa ocorre também em matemática. Também podemos observar em relação, por exemplo, àqueles que se declaram amarelos, né, uma, uma diferença menor, e muito parecida também essas diferenças com quem, aqueles que se declaram é, indígenas ou, ou pardos. A ideia aqui, então, é que a gente possa explorar um pouco desses dados. Talvez agora a gente pudesse fazer, incorporar mais uma variável aqui, ao invés de a gente incorporar somente, a gente relacionar com a escolaridade da mãe. Porém, para fazermos isso, a gente precisa aqui, né, aqui eu vou dar um, um, um restart aqui só para diminuir aqui a quantidade de, de RAM que está usando. Só que a gente vai precisar carregar novamente esse, né, o, o data table, o próprio apply. E vamos carregar novamente os dados. Então a gente quer aqui carregar dados 1 novamente. Ele vai carregar, vai completar, vai encher a memória como um todo, mas não tem problema, ele está carregando. Nós já vimos que dá certo, né? Então aqui a gente vai eliminar um pouco a quantidade que tem aqui. vamos fazer novamente aqui um restart. Sei que não é tão interessante ficar dando um restart, mas é uma opção para a gente poder eliminar um pouco de. não ter nenhum problema com a memória. Rodar novamente o pacote. E vamos agora acrescentar. Só que antes de fazer isso, vamos fazer então, acrescentar aqui. Rodar agora com. A taxa RESP Q004. É Vou rodar. E vamos visualizar. Então, a gente rodou. Vamos aqui visualizar, então, o dado zoom. Então, a gente tem aqui a primeira parte. Vamos considerar, sem precisar fazer nenhum tipo de filtro. Vamos fazer a primeira parte aqui, ou lá um pouco para baixo. Tem a letra A aqui. Então, o que nós temos na letra A? É, onde está o, o AA? O que nós temos é aqueles estudantes que responderam, né, declararam ter a cor branca e a mãe tem a escolarização, não completou o ensino fundamental, ela né, não completou até a quarta série do ensino fundamental. Então perceba, existe uma diferença significativa entre eles, principalmente se a gente pensar aqui em relação a quem está declarando que tem a cor branca, em relação... As, das mães que não, não fizeram, não terminaram o ensino fundamental, né, não fizeram até a quarta do ensino fundamental, até o quinto ano, em relação àquelas que se declaram, né, que, que fizeram, né, que tem o ensino superior completo, há uma diferença de mais de 30 pontos, né, praticamente 30 pontos em relação a esses dois grupos. Então, isso é importante, né, em língua portuguesa. Se a gente for observar, né, em matemática, chega em 30 pontos a diferença. Se a gente descer um pouco mais para aqueles que declaram a cor preta, o que nós vamos ter é, a gente olhar aqui, o B com A, é uma média de 235 em língua portuguesa, e se a gente pegar o B com E, também uma diferença de 30, 20 pontos, aqui no caso, uma diferença significativa. Então, essas são, são as, as possibilidades que a gente tem, né, de poder relacionar, a gente pode organizar isso daqui de uma forma um pouco melhor, a gente pode exportar esse, esses dados aqui, né, para que a gente possa exportar, fazer um filtro um pouco melhor, retirar é, essa, aquele asterisco, a gente poderia fazer isso inicialmente, né, mas mesmo assim, mesmo mantendo o, o asterisco, aqui a gente pode analisar um pouco mais, depois gerar gráficos, com esses dados. Aqui, a, a ideia aqui era um, um pouco mais, é, fomentar um pouco mais é, as possibilidades que a gente tem que fazer com os microdados. Agora, se a gente quisesse salvar, então digita isso daqui, csv2, vamos pegar aqui o dado zoom, por exemplo, tá? abre o nome do arquivo, então dados 1, vírgula, e aí o nome do arquivo. Vamos colocar aqui assim é, dados, um, cor, escolaridade, mãe, ponto CSV. E nós não queremos que tenha nome as colunas, as linhas, né? Feito isso, a gente seleciona e roda. O que, que ele fez? Se a gente olhar aqui no canto inferior direito, ele salvou essa cor. A partir disso, então, nós podemos fazer o quê? O download dessa, desse, desses dados, né? nós podemos baixar esses dados que nós queremos, só selecioná-lo, e trabalhar em outro lugar, não seja, o um RStudio Cloud, por exemplo. Você pode baixar esses dados e, e a partir disso você gerar uma outra informação em um outro local. Se a gente observar aqui, então, no canto inferior direito, nós temos... ele aparece lá o dado. Dados, um, cor e escolaridade mãe. A gente pode selecionar, ir aqui em More, e, e exportar, né? que Nós queremos, então, exportar esse dado. E ele está exportado para a planilha. A gente pode agora fazer um pouco mais à vontade sem utilizar aqui o RStudio Cloud. Poderíamos fazer o um RStudio Cloud, mas para não dificultar com mais comandos, a ideia aqui é era conseguir manipular os dados. Tá? Sem ampliar ou ter, trazer uma dificuldade maior com a, a própria linguagem em si. Nesta aula, você viu... Como acessar e utilizar o RStudio Cloud. Utilização de pacotes para manipular os microdados do Saeb. Formas de explorar a relação entre proficiência e dados dos questionários. Até a próxima! Tchau!